É importante que o sindicato ele tenha posição e que ele coloque o seu registro. Por isso que hoje o sindicato ele coloca que será uma tragédia para o nosso país se a Vibrais for vendida. Isso é um crime, isso é um escândalo, é uma empresa de foguete. E ainda temos que discutir a situação da defesa do nosso país. Porque é uma contradição. O que a Vibraes produz, 80% vai para fora. E o que o governo federal compra a maioria é de fora, como foi no caso da compra dos 98 unidades do consórcio italiano. Cadê a defesa da indústria nacional? Por que, que não compra daqui para desenvolver, para gerar emprego? Para desenvolver mais tecnologia? Então, na nossa opinião, é um escândalo se isso se concretizar. E é aquilo, assim como a gente entrou de cabeça nessa campanha contra a venda da Embraer para a Boeing, nós estamos, com tudo, nessa campanha pela estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. E isso, na nossa opinião, é coisa simples para o governo federal ele estar tá fazendo.